E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Frente fria chegando, mudando o tempo, principalmente no litoral. Ela sai para o mar e vai determinar chuva a qualquer momento, a partir da tarde principalmente, começando pelo litoral sul, lá na divisa do Paraná, e chegando gradativamente nas praias de São Paulo no decorrer do dia. E vai determinar também queda na temperatura, porque atrás vem ar frio. Ar frio que provoca muito frio no sul. E dá aí um rescaldo de frio também, uma repercussão de frio entre a faixa leste e o interior do estado. Ameniza um pouco as temperaturas, mas continua muito quente o interior, com 30 graus hoje e 28 amanhã. Já o litoral... Não passará dos 22 a 23 graus no sábado. Os ventos mudando de direção trarão aí a sensação de frio durante as noites e madrugadas. Final de semana, portanto, de tempo instável no litoral. Pode até melhorar sair sol, mas as temperaturas não vão subir como vinham subindo. Calorão dá uma trégua. Grande abraço a todos! O